Até que enfim, a Ubisoft soltou aí novas informações sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Ruff Hoje vou falar com vocês aqui sobre as novidades que devem estar chegando aí nos próximos meses A Ghost Recon Breakpoint, beleza? Mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar aí mais pessoas E ao final do vídeo, claro, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto, né? É sempre muito importante esse diálogo, ok? Caso seja novo por aqui, claro se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Vamos pro vídeo. Então, senhores, a ansiedade estava grande, né? Mas enfim, os desenvolvedores soltaram aí novas informações sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint, né? Hoje, dia 26 do 10, os desenvolvedores postaram aí no site oficial um texto, um texto pequeno ali, né? Com algumas informações, não foi muita coisa, mas esse texto que tem o título aí O que vem a seguir, né? Já tem algumas informações para que a gente saiba de pelo menos duas coisas Uma, estão trabalhando em novidades para o game, muito bom E a segunda é que vamos continuar tendo conteúdo pelos próximos meses, pelo menos até fevereiro Aqui no texto eles já começam dizendo que o episódio 3, o Red Patriot, né, fechou o ano 1 de fato, e isso pode até parecer meio óbvio, mas eu vi muita gente comentando por aí que ainda tinham vários outros conteúdos do ano 1 para chegar e tal. Essas pessoas muito provavelmente estão afirmando isso aí em todos os lugares, né? Provavelmente porque não deve estar tá acompanhando muito de perto os updates do game, né? Até porque quem está bem informado sabe que muita coisa mudou em relação ao roteiro do ano 1 que foi apresentado no início, né? no lançamento do game. Então não adianta pegar os roteiros daquela época e sair por aí dizendo que tem um monte de coisa para sair e tal, enfim, muita coisa saiu do planejamento a pedido da própria comunidade, como é o caso, por exemplo, da segunda raid e do episódio Transcendência. Então, o ano 1 um realmente acabou, beleza? Não vem mais nada além disso. Beleza, esclarecido isso, né, vamos continuar com o texto, porque os desenvolvedores vêm basicamente para dizer que nós vamos ter sim novidades nos próximos meses E o melhor de tudo, né, que esses conteúdos vão ser totalmente gratuitos, marque isso aí Entre as novidades, a gente tem novos recursos e melhorias para a experiência Ghost, ok? novos itens e, e várias outras coisas Parece que enfim vai chegar aí a experiência Ghost 2.0. Lembra dela? Eles já tinham prometido isso um pouco tempo depois de terem lançado a experiência Ghost e a gente nunca mais ouviu falar. Parece que agora de fato vai chegar. E aí eles citam novos recursos, melhorias e tal. Enfim, bora ver o que é que vai chegar aí. Mas tem coisa boa vindo. Além disso, novos cosméticos, skins também vão estar chegando aí pra gente que gosta de montar uns loadouts caprichados, né? É sempre bom ter novas opções, né? E para finalizar, deixando aí todo mundo ainda mais ansioso, né? Eles revelam que um novo crossover deve estar chegando no início de 2021, beleza? Então, eu particularmente achei bem interessante as novas informações aí, os novos conteúdos e tal... Mas a gente tem aqui algumas coisas a serem ditas sobre esse anúncio, beleza? São coisas que não foram ditas muito claramente no texto, mas que a gente analisando um pouco mais, a gente consegue chegar a essas conclusões. Primeiro que em momento nenhum, percebam que realmente em momento nenhum, é mencionado o ano 2, né? E isso acontece muito provavelmente por dois motivos. O primeiro é porque o conteúdo do ano 2 ainda não deve estar pronto, imagino eu, né? E aí eles ganham algum tempo para poder entender a evolução da fanbase, né? Nos próximos meses e tal, é aquele tipo de coisa que as desenvolvedoras gostam de fazer. Eu imagino que vai acontecer com o Breakpoint o que aconteceu com o The Division 2, né? A mesma estratégia, ou seja, vão trazer esses conteúdos gratuitos para poder manter ali a fanbase engajada, né? Na sequência, eles metem aí uma promoção maluca Igual aquela do The Division 2 a 9,90 Lembramos <risos> que o mundo inteiro comprou é, Isso fez as vendas do The Division 2 explodirem de uma forma absurda O que transformou a expansão Warlords of New York num sucesso também Porque muita gente já fez logo a compra casada para poder ter a expansão, né? Então deu muito certo isso Talvez eles tragam essa mesma estratégia pro Breakpoint em relação ao anúncio do ano 2, né? Não sei. Essa seria a primeira possibilidade, que é a que eu acho que vai acontecer no caso, né? Só que a gente tem também a segunda possibilidade para que não comentem nada sobre o ano 2 nesse texto. E seria basicamente porque a Ubisoft ainda não teria batido o martelo sobre o ano 2. Então eles vão usar esses novos conteúdos aí como termômetro, basicamente, para ver se vale de fato a pena continuar com o breakpoint, né? continuar com novas atualizações ou mesmo com o ano 2. O que eu particularmente acho pouco provável, né? se a gente levar em consideração a quantidade de possibilidades que o um mapa, como o mapa do Breakpoint, proporciona para a adição de, de novos conteúdos e tal, eu acho muito pouco provável que eles simplesmente descartem o jogo assim, do nada. Eu não acho que eles vão desperdiçar tudo isso, principalmente agora que o game finalmente está começando a entrar nos eixos, né? A comunidade está começando a elogiar pontos isolados do game, muita gente que tinha deixado de jogar tá voltando. Então acho que seria um tiro no pé se simplesmente eles abandonassem agora, né? Com toda a possibilidade de implementar um ano dois agora, começar, entre aspas, tudo do zero. Vocês estão tá entendendo, né? No final do texto tem ainda aqui um novo roteiro, né? mostrando os novos conteúdos. A gente tem aqui a atualização 3.0.3, chegando entre novembro e dezembro. Trazendo aí o novo conteúdo para o modo Ghost. O modo, o modo Ghost não, para experiência Ghost. Olha aí eu querendo o um modo Ghost para o Breakpoint. Se bem que essa atualização da experiência Ghost poderia ser o um modo Ghost, olha aí. Explodindo cabeças, agora fica aí a dica, vai que né? Vai que acontece, e além disso, tem a atualização aqui logo ao lado a 3.1.0 que vai estar chegando entre janeiro e fevereiro, né? Trazendo aí o novo crossover, né? Que a gente ainda não sabe, mas enfim, vamos aguardar por mais informações. E aí, será que o Rambo vem? <risos> Aliás, quem não viu o vídeo que eu fiz falando sobre o Rambo, né? vale a pena dar uma conferida porque também ficou muito bom, beleza? Corre lá, vou deixar no card aqui em cima. Então é isso pessoal, agora é com vocês. E aí, Tão ansiosos pela chegada aí dos novos conteúdos? Tem muita coisa chegando. Comenta aí embaixo, ok? A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é desse vídeo, caso não tenham visto ainda, recomendo muito que vejam.